Fala aí rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito rápido e bem interessante também. Vai ser 5 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre o X e pra ser um pouco mais exato sobre a infância dele, beleza? Então bora lá. Essa daqui vai ser meio que duas curiosidades, mas na verdade é só uma, só pra sacarem a ideia, entendeu? Então vamos lá. A primeira curiosidade não é exatamente que você não sabia, mas ela vai se mesclar com outra, então ó... Ele nasceu dia 23 de janeiro de 1998, que vocês, eu acho que já sabiam, né? E o nome verdadeiro de X não é Jason Duane Amfroy, e sim Jason Duane Ricardo Amfroy. Ele já disse algumas vezes que não gosta de dizer Ricardo no nome dele, porque Ricardo vem do pai dele. Em uma entrevista pra rádio, ele simplesmente cita que o pai dele simplesmente é um cara que pegou a mãe dele, um cara que comeu a mãe dele, a palavra forte, desculpa. Mas... É assim que ele trata o pai dele, é assim que ele sempre tratou o pai dele, simplesmente o cara que pegou a mãe dele, tá ligado? E pra quem não sabe, Ricardo, Dwayne, Unfroy é o nome do pai dele, então ele não gosta de deixar Ricardo no nome dele porque representa uma pessoa que ele nem conhece, tá ligado? Porque o pai do ex era muito ausente, tipo, foi muito ausente, o pai dele só apareceu mesmo depois que ele morreu, tá ligado? Isso aqui é o primeiro fato. E agora indo pra segunda curiosidade, que não é novidade, mas o pai do ex, ele foi muito ausente, como eu disse anteriormente, na vida do ex. Ele não participou em nada, e o motivo disso não foi porque o pai dele não queria 100% ver ele, tá ligado? O motivo da infância do ex ter sido muito ausente de pai e mãe, foi porque a mãe dele tava passando necessidades financeiras e não podia, não podia cuidar do ex, porque ela trabalhava muito também e não tinha dinheiro pros dois, tá ligado? E o motivo do pai do ex também ter sido muito ausente na vida dele é porque ele passou boa parte da juventude do ex preso, tá ligado? Boa parte da infância do ex preso. Ele tava encarcerado. Então não foi como a maioria pensava que ele simplesmente pegou a mãe dele e sumiu, tá ligado? Tinha uma menina na escola do ex que tinha uma paixão por ele, tá ligado? E a forma dela demonstrar isso era batendo nele, sabe aquele soquinho... Não só aqui, não sei como aconteceu, mas era, ela demonstrava batendo nele E isso ocasionou que o ex foi conversar com a mãe dele E perguntar se ele podia bater de volta na menina Aí a mãe dele chegou nele e falou assim Dê três advertências pra menina Se ela continuar batendo em você, aí você tem que lidar com isso E o ex ele levou essas palavras pro coração que pra tu ver Quando a menina passou dessas três advertências Ele deu um tapa nela e uma joelhada, mano então, <risos> então né Agora a quarta curiosidade É que ele se apaixonou pela música Depois que ele participou do coro da escola E depois pro da igreja Mas a tia dele tinha colocado ele no da igreja Daí ele aprendeu a tocar piano, violão E se apaixonou totalmente em cantar também E logo após isso, um pouco, pouco tempo não Um tempo depois ele acabou sendo expulso do coral da igreja Por ter brigado lá dentro Ok, vamos agora a quinta e última curiosidade É que sabemos que o X, pelos problemas da mãe dele, pelos problemas do pai dele Ele teve que ser criado pela avó dele, mas você sabe qual era o nome dela? Então, essa aqui é a quinta curiosidade, eu acho que eu vou dizer que ela ia ser rapidinha Mas o nome da avó que criou o X é Colette Jones E não é culpa dela por X ter crescido desse jeito, é meio raivoso por ter usado aquelas coisinhas, né mas ele já tinha muito problema e ela, infelizmente, não conseguiu controlar eles. Era algo inevitável. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu tenho mais curiosidades pra... que vou deixar para outro vídeo, uma parte 2, né? Que não vai ser muito sobre a infância dele, mas eu ainda tenho umas aqui guardadas. Então, eu acho que logo mais sai a parte 2. Valeu aí, todo mundo que assistiu. Tamo junto, Ana. É, né?